Saudações, você está assistindo a Deck TV, esse é o programa Conexão Teológica e nós estamos numa série é, sobre virtudes, nós já começamos a falar, nós já falamos das virtudes teologais, já começamos a falar das virtudes cardeais, é, hoje nós vamos falar sobre a fortaleza, essa virtude do corajoso, né? é, o que, que a Bíblia diz sobre isso, o que, que os filósofos dizem sobre isso, nós estamos juntos, para esse debate com o Edivaldo, com o pastor Gilberto, né? Mais uma vez estamos juntos aí para debater esse tema, né? É só a título de introdução, né? A gente falou em outros programas, né? A virtude, é, sempre que a gente falar de virtude aqui, seria nos moldes é, filosóficos mesmo, né? Aquela disposição é, para praticar o bem, né? Que segundo alguns filósofos, como Aristóteles, por exemplo, vem do hábito. Né? É, toda virtude é um hábito, assim como todo vício é um hábito né? E são opostos né, um do outro Sobre fortaleza, o que você que tem para comentar? O que que, que, que fortaleza seria para nós? É bom estarmos aqui juntos novamente né, para direcionarmos né, As virtudes cardeais são direções que a gente vai à luz da palavra de Deus Tendo para nós e para a gente poder cantar é, nessa caminhada de fé, diga ao fraco, eu sou forte. Eu acho que a fortaleza cristã está no seu reconhecimento da sua pequeninez, né? no seu reconhecimento de dependência de Deus. O segredo da fortaleza está quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque quando eu penso que eu, Edivaldo, posso alguma coisa eu tiro toda a característica, todo o dom de Deus, toda a virtude espiritual da minha vida e confio em mim mesmo, né? como diz os filósofos, né? é, o Hércules, né? aquele filho de Zeus, aquele homem forte, super-homem, né? então, à luz da palavra de Deus, nós não vemos super-homens e nem Mulher Maravilhas, essa fortaleza é algo que você adquire na convivência com Deus, na fé, né? através da fé, você adquire fortaleza no Senhor. Então nós já, nós já fizemos um contraponto aí com, a, com o pensamento filosófico, né? A, a ideia de, de virtudes cardeais vem de Platão, né? Ele o cardeal ali vem daquela dobradiça da porta, né? Então seriam as virtudes é, fundamentais que ele fala de várias virtudes morais, né? É, e essas quatro que são as cardeais, né? Que é a, a prudência que nós é, já comentamos, né que seria a sabedoria prática, é, a fortaleza, que seria a coragem, né é, e tem a justiça e tem a temperança. né São as quatro virtudes que é, é, que governam as outras todas, né, todas as outras virtudes. É, todas vão passar, de alguma forma, por essas quatro. Então, é, há um contraponto com a teologia. né Embora a teologia dialogue com a filosofia, né, é um tipo de filosofia, a teologia não deixa de ser, né? Mas é, a gente, é, eu creio que todos nós aqui, né, não estou falando só por mim Nós somos adeptos da teologia bíblica né? Então a teologia bíblica, a filosofia dela está na Bíblia né? Está no que a escritura diz Então há esse contraponto, né pastor? Verdade, é, nós somos suspeitos em falar de filosofia é. É, a, a graduação trouxe isso, isso é muito legal isso é um, é um, eu, eu chamo isso de um peso muito grande quando a gente vai estudar a palavra de Deus eu vou, como diz meu amigo Léo Canarinho, vou corroborar com, com o presbítero Modivaldo, é, Num texto da Bíblia, Salmo 46 Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia Fortaleza aqui tem a mesma conotação de força Que assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem é um, é um estilo de filosofia? Sim Só que pautado na escritura, segurado em Deus e por aí vai então É muito legal essas virtudes, quando a gente estuda por esse lado, nessa visão, nessa cosmovisão bíblica, é muito legal. Muito bom. É, o salmista, você me fez lembrar que agora, quando o salmista diz assim, ó, clamei ao Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés numa rocha segura, numa, numa fortaleza. Exato. Então, a fortaleza do cristão, ela tem uma base. E a base é aquela principal pedra de esquina de qual os edificadores rejeitaram, é, que é mas... Cristo. É, mas... Então a nossa fortaleza não está em nós, a nossa fortaleza ela está em Cristo Jesus, que é a nossa segurança. Né? E, assim, você sabe em quem está afirmado, eu não tenho a força necessária, eu não tenho fortaleza em mim mesmo, mas naquele que está em mim, eu posso romper né? com todos os, os obstáculos, todos os os embaraços, eu posso me desprender e caminhar seguro com ele, né? Só voltando aqui, professor, monte de volta, só fazer um adendo aqui com relação a essa questão filosófica, isso é muito legal, e a gente, a, gente, a gente tem a filosofia também, a gente fala da filosofia, tem muita ferramenta boa, muita coisa boa, a gente tem que saber apurar o que é bom, o que, é que não é, filtrar isso aí. olha para vocês terem ideia, no dia 15 de novembro de 1978, o Papa João Paulo II falou um negócio muito interessante de uma doutrina bíblica que Tomás Jaquino Aquino falou, né? de São Tomás, ele até falou isso. A virtude da fortaleza encontra-se no homem que está pronto a afrontar o perigo e a suportar a adversidade por causa de uma causa justa, pela verdade, pela justiça e etc. Olha que verdade que esse camarada falou. Né? Papo João Paulo II, ele estava destacando uma uma de suas homilhas, falando sobre essa virtude é, que nós estamos estudando sobre ela hoje. Isso é muito legal falar dessa fortaleza. Exatamente a nossa fortaleza precisa estar em Deus. Tudo que fugiu disso aí, professor, pode até ter um, um certo impacto, mas não é aquele que Deus quer que tenhamos. Então é muito importante isso. isso. O Edivaldo falou aqui do Hércules, né? o Verdade. É, é, Platão, quando falou dessas virtudes né, teologais, né, as virtudes cardiais, uhum. né, é, as teologais são as que vêm de Deus. Né, essas virtudes cardiais, ele, ele, quando ele falou de fortaleza, ele tinha em mente justamente os heróis, né, uhum. é, que tinham a coragem de enfrentar né, é, qual que fosse o desafio, né? E, se colocavam frente ao desafio para para lutar né e assim é, essa coragem né é, que é o oposto de, de uma imprudência não é não é nem aquela imprudência do coragem demais né que a gente chama de coragem demais nem aquele excesso né alguém que enfrenta qualquer coisa sem nenhum tipo de planejamento sem nenhum é, é, sem nenhuma habilidade para enfrentar aquilo né é, e tem o coragem menos que é a covardia, né? Uhum. É, então é, o, o, o aquele que tem essa fortaleza ele está no meio, né? É, Aristóteles que usava essa figura, né? Do meio, uhum. ele ele dizia que a virtude estava no meio. Uhum. Então é nem nem mais nem menos, né? É esse tipo de coragem. Mas interessante, é interessante contrapor com que com que a gente vê nas escritura é que para nós é, a força não está na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, né? É, a, a, a coragem, né? a fortaleza, a força para vencer vem de Deus. Né? É, isso é velho. que é interessante pontuar, né? É bom pontuar isso aí, professor. Eu, eu acho muito legal essa, essa, esse quadro, Conexão Teológica, a gente vai dando uma esmiuçada, por mais que o nosso tempo seja bem pequeno, né, né Edvaldo? Mas a gente vai dando uma esmiuçada nesses pontos. Essa questão que a gente falou aqui agora há pouco, também é uma questão cultural. Nessa época em que Platão, Aristóteles, discute esses pontos aí, e mais tarde vem Sêneca, que eu já falei inúmeras vezes dele, que é um filósofo que romano, mas tinha uma origem grega, isso é muito legal, a cultura grega estava no ápice, estava, vamos falar assim, no auge, no clímax. E é muito legal, você vê aí, é, a, a nossa nação brasileira, por exemplo, é influenciada por, pela cultura grega, pela cultura babilônica, pela cultura é, dos mesopotâmicos, por mais que é uma nação que já está há muito tempo, já está muito, vamos falar assim, há muitos anos. E a cultura romana... Né? O Brasil tem de tudo, né? Tem de tudo, a cultura judaica, África, cristã, né? tem África, a cultura africana, Europa, então, você... então nenhuma dessas culturas pode, pode sobressair ou sobrepor a Palavra de Deus. Podem ajudar, somam, ajudam em alguns pontos, em muitos pontos, mas a palavra de Deus é, vamos falar assim, é insubstituível, não pode. Voltando para a nossa cultura aqui, a gente vai perceber então que dentro da cultura brasileira, para nós que estamos aí na casa dos 40, para você que é da década de 70, 80 e 90, que foi nos ensinado que a gente não podia ser fraco. Uhum. A grande ideia que se tinha desta época é uma geração forte, uma geração que não teria que ter fortaleza. A nova geração, e eu também faço parte dessa geração, eu acho interessante quando a gente diz assim, não é essa geração nova, não. Nós fazemos parte dessa geração, é claro que nós somos de outras gerações, porque nós perpassamos outras gerações. Eles dizem que essa geração de agora é uma geração fraca. Mas, na verdade, essa geração não é, não é que ela é fraca, quando a gente fala de fortaleza. A base dessa geração, que não é uma, uma, uma base sustentável, não é uma base que sustenta por si. Porque essa questão de fortaleza é uma questão construída. Não se levanta uma fortaleza da noite para o dia. Amanhã nós vamos levantar uma fortaleza aqui. A gente olhando pelo olho, da, pelo olho da engenharia, a gente vai ver que bases sólidas requer fundações extraordinárias, né? A gente percebe isso. Vamos dar um exemplo né, dessa contenção lá de Brumadinho, desses desastres ambientais que aconteceu. Quando vai se estudar o porquê, é porque a base que foi construída não sustentou o rejeito de minério. Então, quando eu penso em fortaleza, eu penso numa construção. Eu penso que eu preciso me fortalecer no Senhor. Quanto mais nós vamos nos fortalecendo no Senhor, quanto mais nós vamos apropriando né, da palavra do Senhor... E é claro que isso também vem de uma é, virtude teologal, que é a fé. Né? Que você vai adquirindo fé, você vai adquirindo fortaleza. Porque a minha base é a minha fé. Né? E é por isso que a gente precisa é, desmiuçar isso aqui, tirando a visão filosófica e uma visão mais bíblica, é entender. É por isso que quando a Bíblia diz que quando estou fraco, é aí que eu estou forte. É porque a minha fortaleza não está em mim, como nós já dissemos, mas a minha fortaleza está na palavra do Senhor. Eu sou sustentado e orientado pela palavra, e a palavra ela é infalível. É, daí vem uma, um, um outro fator muito cultural, filosófico, histórico, né, que a maioria dos filósofos eles sabiam o que fazer, mas não conseguiam fazer. Duramente eles eram criticados. Puxa vida, vocês ensinam a coisa e fazem outra? que foi criticado, Platão foi criticado, o Sócrates também teve, teve muitas críticas, exatamente porque ele sabia o que fazer, mas não tinham força para fazer o que era correto. Né? Conheciam, mas não tinham força para fazer. Diferente dos cristãos. Reconhece que não pode e acredita num Deus que pode. E esse Deus que pode faz o que nós não podemos fazer. Parece um, um paradoxo, a né? Essa é uma utopia, é, aí é aí. Né? porque... A... Tem gente que diz assim, você entrega suas preocupações, você trans, trans, transporta para Deus os seus problemas, né? aí vai entrar a questão do marxismo, né? uhum. do próprio Mar Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio, é o refúgio, né? a ilusão que o homem cria para se esconder, para não mostrar a sua fraqueza, ou para transferir aquilo que ele não pode fazer para um ser que pode. E é muito o contrário, é, é você compreender... Que existe uma força, que existe alguém que pode fazer aquilo que você não pode uhum. E você que nos acompanha, a gente quer que você entenda isso Porque a humanidade está sofrendo Porque ela está tentando fazer as coisas pela sua própria força Pela sua própria fortaleza E nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes de Deus Eu preciso falar isso professor, isso é muito interessante A própria neurociência, esse é artigo recente Tá? A neuroci... isso é coisa recente, estou falando coisa aí de 5 anos para cá, que para a ciência é nova, nasceu ontem. A própria neurociência reconheceu recentemente que a oração ela é o melhor escape para momentos de pressão. É o que os orientais falavam da meditação. É o que nós chamamos de oração. A neurociência reconheceu isso. Então, no momento que eu estou ansioso, no momento que eu estou aflito, no momento que eu estou necessitado, quando eu me curvo de um, diante de um Deus grande, que pode me aliviar e que pode fazer, vem a fortaleza, vem a força. E realmente vem o que Deus faz. Então, a própria ciência já provou isso aí por A mais B, que isso é benéfico à nossa saúde, tanto física, quanto emocional, quanto mental e por aí vai. Então, não é, não é, é se reconhecer fraco, né, ou se admitir fraco e é, transferir as responsabilidades do que eu tenho para que fazer para um Deus que pode fazer. Não é isso, né? É. O ponto nosso aqui é eu me reconheço fraco, eu sei que eu sei das minhas limitações, né? Eu sei das minhas potencialidades, mas também sei das minhas é, é, limitações. Então eu pego essas minhas limitações, apresento a Deus que pode me dar força para é, avançar, né? Pra, pode me, me fortalecer nessas áreas onde eu sou fraco, onde eu tenho limitações. Né? Não é transferir para ele, para ele fazer algo que eu não posso. Não, é ele me dar força para fazer. Né? É, olha como que é diferente, né? uhum. eu, é totalmente diferente. É muito... Então nós vamos fazer uma pausa aqui, a gente volta já já. Né? Infelizmente o primeiro bloco já acabou, <risos> né? daqui a pouco a gente volta.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 Voltamos com a conexão teológica. Nós estamos falando é, na nossa série sobre as virtudes, né? nós estamos falando hoje sobre a virtude da fortaleza, ou, se você preferir, coragem. Né? É, nós estamos num tempo onde é preciso coragem né? para continuar avançando, coragem para continuar vencendo né? e é, nós estamos num tempo onde as gerações atuais né a gente falou de gerações aqui no bloco anterior é, andam um tanto desencorajadas né o máximo que eles entendem por enfrentamento são palavras de ódio soltas no Twitter e coisas desse tipo né é, enfrentar mesmo a realidade da vida né falta coragem é, será que nós podemos encontrar essa coragem em algum lugar né, da onde vem essa coragem, essa fortaleza? Onde é possível encontrar isso, pastor? Ó, <risos> oh, eu vou falar grosso modo, tá? Nós já falamos tanta coisa aqui, né, né Edvaldo? Isso é muito bom. Para a doutrina cristã, tá? a fortaleza é uma virtude cardinal, nós já falamos isso aqui muitas vezes, que consiste em derrotar o medo e fugir do receio. Só consegue derrotar o medo quem tem, vamos falar assim, um Deus Todo-Poderoso que dá força para vencer esse medo. Ter medo não quer dizer que eu não tenho Deus. Né? Medo não quer dizer que é ausência de Deus. Eu, nós, nós fizemos um programa, você vai lembrar disso aqui, um, nessa conexão teológica, na, na, na época, no auge da pandemia mesmo, nós falamos do medo. Eu lembro que o Paulo estava com a eu gente psicólogo teológico. Exato, panel teológico. Nós fizemos uma gravação dessa e falamos sobre o medo. O medo, muitas das vezes, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Quando eu sinto medo, eu vou recorrer, eu vou recorrer a quem? A quem? há um Deus superior que está em mim e que vai me dar força para vencer esse medo eu, eu gosto, gostei muito e vou reforçar essa ideia que o presbítero Edivaldo trouxe aqui, que a geração essa geração atual, ela não tem um embasamento forte para enfrentar esses momentos difíceis aí, aí sim o salmista no salmo 27 ele diz assim o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei? o Senhor é a força da minha vida de quem terei ou ficarei com medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários, vierem a mim para me comer a minha carne, eles tropeçarão e cairão. Quando eu começo a, a pensar no rei Davi, e a, os seus salmos são maravilhosos, e como já foi é, falado aqui no programa anterior, que vocês estavam gravando, sobre a questão de que os salmos é teologia pura, porque teologia... É, eu aprendi com um professor que você não faz teologia na faculdade, você se gradua em teologia, mas teologia você faz ela na prática, na vida, e aqui é a teologia na prática, os salmos, eles vão cantando o que acontecia com eles, e ninguém melhor para dizer isso do que o salmista Davi. Quantos embates, quantas vezes ele teve que buscar força, né, para enfrentar Golias enfrentar um rei ungido de Deus, o perseguindo, os embates que a vida deu a Davi, se não fosse o tempo de pastoreio, a, a, aquele tempo que nós estamos falando de, de levantar estruturas para se construir algo, porque só tem força quem realmente tem estrutura. Então, é o que nós estamos falando aqui, nós não estamos dizendo que essa geração não é uma geração que não tem não a força. Ela tem força, ela só não tem base para aguentar certas coisas que nós fomos programados e nós vivemos para alcançar. Então, quando eu tenho a força do Senhor, eu não tenho medo. Por quê? Porque esta é a força que vence o medo que é o conhecimento da Palavra de Deus. Vou falar de um desenho muito antigo, que a gente, na, na, a nosso, o nosso pessoal aí, né, a nossa faixa etária, lembra? Está em alta na Netflix de é, novo. Está em alta? Eu, eu não sei se é esse, não... Tá bom. <risos> não sei se é isso, mas eu lembro de um desenho muito antigo, eu gostava dele, o Remy. Não, é? não sei se é esse mesmo, é, mas... Eles fizeram uma não <risos> é? Não é? Eu... Imaginada no Remy. Tem bem tempo que eu não dou uma, uma navegada pela Netflix, mas... Eu lembro do gatinho do Remmel lá, né? Um gatinho, Medruso. gatinho, né? Um medroso que soma quando se transformar. Eu vi o Remmel musculoso é o lá, pacato, o pacato, o um gato guerreiro, o um gato guerreiro, Gato, guerreiro, gato, guerreiro, gato, gato guerreiro, guerreiro, pacato. Eu não estou dizendo essa figura, isso vem, isso veio à memória agora. Mas olha que é importante quando a gente olha para Deus no Salmo 91. Gosto demais dos salmos. Gosto, amo, amo, amo, amo. amo. Não vou abrir mão disso. Quando a gente olha para para o Deus todo poderoso que nós servimos, que nós falamos no Salmo 91, nós vemos Deus em, em, em, duas, em dois momentos. Primeiro, ele é o nosso abrigo, fortaleza, mas ele também é o que nos dá escape. Olha que legal. Ele não só nos abriga, como também nos dá condição de vencer. Olha que legal isso. Isso é impressionante. É exatamente dessa fortaleza, que nós cremos, que nós ensinamos, que nós professamos. Uma fortaleza diferente de um, de um, de um, simplesmente de uma conotação filosófica, mas real. Vivida, experimentada. Isso é, isso é extraordinário. Estou é vendo bom. que os três aqui gostam de Salmos, então eu vou citar... Muito bom, muito bom. Eu vou citar um que o apóstolo Paulo citou bastante, né, Salmo 118, versos Legal. 22 e 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tem se tornado a principal pedra angular. Isso foi feito por Hashem, né? aparece o nome de Deus ali no original. Maravilhoso é aos nossos olhos. Olha o que, que o salmista falou. Né? A pedra que os edificadores rejeitaram né? O apóstolo vai esclarecer que pedra é essa uhum. né? Vai falar que é Jesus, vai apontar para Cristo né? Pedra de Miribá é, Vai de... apontar para Cristo E o próprio uhum. Senhor falou, falou que era ele né? é, Isaías 28, 16 profetiza também a mesma coisa Eis que colocam em Sião uma pedra Uma rocha já experimentada Uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nele está escrito, quem crer em mim jamais será abalado. É, é interessante. interessante sobre pedra, quando a gente fala da principal pedra, a gente precisa entrar na, nas construções judaicas, nas construções medievais, que toda a construção ela partia de uma pedra central. Aí se estendia né, os grandes, as grandes construções para ter essa base, essa firmeza. Ao longo da vida nós vamos ter muitos embates, nós vamos passar por muitas dificuldades e vai, nós vamos precisar de ter força. E quando eu penso em ter força, eu olho para essa pedra principal, eu olho para Jesus. É Ele que me dá força, me dá força para levantar de manhã, para vencer mais um dia, me dá força para cuidar dos meus filhos, para viver em família, para viver em sociedade. Essa força que vem para nós cristãos é uma força que vem do alto. Né? Isso é tão gostoso quando você pensa nisso, né? que ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza. Bom, já que você está falando de construção, vamos entrar um pouquinho nesse, nesse ponto uhum. de, de engenharia. Tá? Eu tive a oportunidade, professor e presbítero, na, na época que trabalhava numa grande empresa aqui na cidade, tenho o maior orgulho de falar isso. Eu conheci muitos estados do nosso Brasil, mas muitos mesmo, viajei muito durante 10 anos, viajava muito, conheci muitos lugares, trabalhei em muitos lugares diferentes, Nordeste, Sudeste, Sul, e foi, assim, foi, foi muito bom para o conhecimento. Não tem uma cidade, quando se fala de Fortaleza, que Fortaleza também dá essa, essa, nós podemos usar isso aí para construção, né, o Presbito falou aí agora há pouco, não tem uma cidade, que é uma cidade forte, tanto no ramo comercial, quanto no ramo de guarnição, de produção, de tantas outras coisas, que não foi edificada perto de um rio. Pode observar. Porque depende de água. E quando a gente fala que uma cidade depende de água, e a gente traz isso para nós, para a luz, traz isso para a palavra, o que é que nos dá fortaleza espiritualmente também? O próprio Jesus falou isso. Vós estais limpos pela palavra que você tem falado. Ele, que é a nossa rocha, né? É... O primeiro símbolo né, o que, que trouxe esse significado É aquela rocha que caminhava com Israel Que é, muitos comentaristas vão dizer que é o próprio Cristo, o próprio Cristo né? É, aquela rocha verteu água oh. né? Quando ele oh. diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito né? É, ele fala de lavar da água e do espírito né? Então é, é, tem toda essa simbologia A nossa rocha também nos provê água para nos limpar, para nos é, purificar. Bom. Então ele nos é a nossa rocha que nos dá fortaleza, nos dá força, né, coragem para vencer, mas também é, nos prover o que nós precisamos para ser limpos, né, para ser purificados. Hoje nós estamos meio saudosista, né. Os hum. mais antigos aí vão lembrar, né, do, do saudoso Jair Pires, né. Tem a coragem, né, coragem meu irmão, coragem, hum. né, a canção que ele cantava. E é interessante porque as pessoas hoje elas estão buscando fortaleza, se fortalecer, estão buscando segurança. Eu acho que nunca se investiu tanto em segurança, né? é uma das pautas de qualquer governo, a questão da segurança. E quando eu penso em fortaleza, a gente também pensa nas cidades medievais, né? onde se fortaleciam grandes muros, grandes torres de vigia, grandes exércitos. É, o preparo, né? o preparo para se ter coragem, como o professor bem já colocou aqui, não é uma coisa é que eu vou ter coragem, vou sair fazendo as coisas sem pensar, não é uma coragem que requer um preparo é uma fortaleza que requer um preparo né? de, de quem se fortalece e tem muitas pessoas hoje que estão buscando segurança, refúgio fortaleza, é nos bens né? bases e, frágeis bases frágeis, né? que o ladrão mina, que o que a, a traça corrói, então a gente precisa entender, nós estamos falando aqui de uma força, de uma coragem é, de, um, de um carisma de Deus né, que Deus nos dá para a gente poder é, continuar a nossa caminhada enquanto aqui estivermos né, para a glória dele. Que é uma base sólida, firme oh, Nós estamos falando de base, eu vou citar dois textos primeiro eu vou falar de um salmo, de novo Viu, professor, de novo Tirou-me de um lago horrível e colocou-me sobre uma rocha e colocou um novo canjo na minha, na minha boca, pôs um novo um, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso fala de fortaleza. Jesus, mais tarde, no Evangelho, ele fala de uma fortaleza exemplificando as duas bases. Quem confia e quem não confia. Quem se preparou e quem não se preparou. Quando ele fala do, de dois homens que construíram duas casas. Um construiu sobre a areia. Uma, uma, uma base móvel, uma, uma base fraca, sensível, vulnerável. E o outro construiu a sua, a sua casa sobre uma rocha. Com certeza, o que construiu na rocha, ele teve que subir, ele teve que furar. Isso é mais demorado, isso é mais pesado. Constrói numa terra, numa terra solta e numa terra firme, você vê. Mateus 7, 24. Aí né? você vê. Uhum. Mas o resultado, veio, veio a chuva, o rio cresceu, o vento bateu. A primeira casa foi embora, a segunda permaneceu. Então Fortaleza traz esse sentido também de em quem está depositado a nossa confiança, em quem eu confio. Os sal, salmos, né? Os salmos 18, 28, 62, 71, 78, 89 falam dessa rocha. Não né? é? Muito é, bom. E assim quem tem a versão né, que vem da Vulgata, né? Lógico que é só acrescentar mais um 18, 19 né? É, então é só acrescentar mais um número aí Que vai, vai, vai ver quem que é a nossa rocha tá certo. Mateus 24 é interessante é, O acontecimento em si aqui de Mateus 24 A partir do versículo 1, ele diz assim E Jesus saindo partiu do templo E aproximando-se dele os seus discípulos Para lhe mostrarem os edifícios do templo Mas Jesus lhes disse Não vê de todas essas coisas? Na verdade eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. É, é algo faraônico, a construção do templo, o templo erodiano, né, o último do, dos templos, né, Salomão construiu o templo, o templo foi destruído algumas vezes, mas a última grande construção do templo é o templo de Herodes, é o templo herodiano. Para agradar os judeus, ele reconstruiu o templo. E todo mundo era encantado, porque era algo majestoso, né? Você chegava em Jerusalém e você percebia, a primeira coisa que você percebia era o templo. E Jesus vai dizer para os discípulos que não ficaria ali pedra sob pedra. Jesus estava, é lógico, como profeta, como onisciente que Jesus é. Ele estava já visualizando 70 depois de Cristo, quando o general Tito vai invadir ali, vai destruir, vai arrancar até as bases, vai... Né? e busca do ouro, em busca né? do, ouro, né? do todas, as pedras, todas as pedras, fantástico isso, mas o que, é que eu estou querendo dizer? Que as construções humanas, elas podem ruir, Jesus está dizendo, eu derrubo esse templo, em três dias eu faço de novo, Jesus estava falando dele, de que ele é o único que tem fortaleza para vencer até a morte, e você que nos acompanha, você precisa entender isso, que Jesus é o único morreu e ressuscitou está vivo é esse que está nos oferecendo fortaleza, olha que coisa fantástica, aquele templo suntuoso ele foi destruído quantas sete maravilhas do mundo passou né? quando você pensa no jardim suspensos da Babilônia, que, é que coisa fantástica para a época, a gente admira as pirâmides hoje do Egito até hoje, a gente fica admirado com como pôde essas pedras se encaixarem né? precisou de quanta força para fazer isso mas Jesus disse assim, olha, eu, eu venci a morte, e ele também nos dá essa graça, né? Se, que nós também podemos vencer com a fortaleza dele. Isso é maravilhoso. Você, você pode abrir Deuteronômio 32, 31, para a gente ler? Porque a gente, o nosso tempo está acabando, né? a gente precisa encerrar. Mas é, eu, eu peço para o pastor já, né, se quiser se despedir da turma. É, professor, a nossa palavra é sempre gratidão. Uhum. Falar de assuntos assim é muito edificante. A gente edifica nós mesmos e edifica outras pessoas. Então a nossa palavra é gratidão. É. E ele pegou profundo aqui, ó. Pois a sua rocha, minúsculo, não é como a nossa rocha, maiúsculo, e até os nossos inimigos são juízes. <risos> pois é. é. Deu ter o um nome. Né? Hey. A rocha deles não é como a nossa rocha né? Nossa rocha nos garante fortaleza, fortaleza. Né? É, Você não pode perder essa série Está né? muito bacana Se a gente tivesse mais tempo A gente falaria com muito mais profundidade Sobre todas essas virtudes aí Mas lembra que a gente ainda vai falar Sobre justiça e sobre temperança Você não pode perder Continue nos prestigiando né? A sua audiência é muito importante para nós Qualquer dúvida Comente aí, né, se você está nos assistindo no YouTube, se for pela televisão aqui de Caratinga, né, mande uma mensagem para a gente. Nós queríamos um feedback de vocês, né, saber o que, que vocês estão achando do programa e continue nos prestigiando. Até o próximo encontro.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 pecados não mais lembrarei Cuidará, cuidará se de ti, e o teu caminho iluminará. Eu te amo muito. Venho oh, não ter os teus muitos pecados. Não mais lembrarei.